Marcelo, hum. hum. tudo bem? Ó? Boa noite para você. tudo bem? Ó. Como você está? Ó? Eu Estou bem, você? A assim, gente perfeito, muito tempo, ó. quando a gente não se fala a assim. gente. Opa, muito tempo. Marcelo, assim, hum. fico muito feliz que a gente chegou a esse a esse nível para poder abordar a uh, esse tema. Né? Por um... que, porque... Foram precisos muitos porque... alicerces para chegar até aqui? Ah, eu não pensei desse jeito. É porque eu gosto. Né? Ah, tá bom. <risos> mas pode ser também, né? Que você só falou disso agora, né? Não, não, mas pode ser também simples. Eu fiquei feliz porque é um tema que eu gosto. Sim, eu não sei se você vem notando, ó, eu sou simples, assim, ó. as aulas tudo simples, tudo é bem simples, não? Já assim, acerto todo mundo pensa né que a é coisa é muito grande, não, sim, eu só gosto, só acho legal, assim, ó. A gente vai falar de proposição e prova não? As pessoas os seres, ou as perspectivas em ó, assim, uma dinâmica, em uma dinâmica uh, tem uma um princípio, ó, elas vivem em uma teoria de prova. Mas a prova é mais uma prova de provar mesmo, de degustar, sabe? Assim, em restaurante, ó. ó Sim, nunca experimentar. Isso, né? isso. Porém, o sistema de falta, ó, Uh, gerou, né, uh, a, a, a necessidade de provar antes de realmente provar, machinha? de ser antes de ser. Uh. Entendi, machinha? não São não, objetos não. temáticos formais, né? Uh. Por exemplo, o ser, ele tem uma objetificação onde ele acha que é algo. Uh. Então ele tem toda uma temática sustentada na própria assim, ilusão, a própria objetificação. Ele formaliza essas provas sem provar. Como que eu vou te explicar? Sabe aquele ser que diz que é de um jeito e pronto? Ah? Onde ah, ele não... Ah, não atribui uma uma, uma análise né? uma uma estrutura né? dessa prova uma assim uma, uma um princípio de complexidade da prova uma demonstração né um teorema né um axioma uma lógica né? não é assim porque é assim é assim, entendi não acho, é, isso, isso vira regra, vira lei, entende, Entendo. Vira, vira o que chamamos de dogma. Né? Então, não há uma, um modelo teórico, não há um princípio semântico, não há uma teoria sintática. Não há um sistema lógico, não há regras de inferência, não há estrutura de dados, não há achei, objetos matemáticos associativos. O que ocorre são senten o que nós chamamos né, de sentenças vazias, sabe? O que que é uma sentença vazia para ficar fácil de quem que tá ouvindo entender? Ah, é assim porque é assim, sabe? Oh. Ou sim, é assim porque Deus mandou, sabe? Tem essa também, ó, sim, ó oh. Mas sim, é uma caixinha tabu onde é proibido você olhar o conteúdo ali dentro Sim, não tem, não há uma teoria da prova É assim porque é assim É assim porque o pastor disse, sabe? não há um princípio de autoverificação, Não há não há não há uma uma ideia consistente, Há estipulações pseudo significativas, aqui nome grande, Onde não há significados diretos, entendi Significados implícitos, significados testados, não há uma, uma análise, uma ciência social que diz de cada 10 pessoas, nove fazendo isso, tem esse resultado? Sabe, Yonshin? Entendi, Yonshin. Entendo, por E nem há, o, nem mesmo a, a, como é que pode ser? Um, Conjuntos de dados mais complexos que olham se realmente é assim em todo lugar. Um, e... Perfeito, hein? E o ainda mais complexo que incluiria a pergunta, tudo bem, então, foi assim até agora, mas como você gostaria que fosse? Assim, também, isso é uma, isso uma, uma quebra de paradigma, né? seria uma infusão ao paradoxo, né? porque essa ideia de caixinhas vazias são paradoxos, não entendeu Entendi, não Entendi. Então, a, a dinâmica das filosofias, na verdade, é uma mentira. Não, é? não há dinâmicas filosóficas. É? O que existe é a filosofia, né é o amor ao estudo e as virtudes, as vertentes, os caminhos, aonde nesses caminhos todos são interligados por uma grande rede, e essas, essa rede leva tudo a todo lugar, onde se eu estou discutindo com você e eu uh, não sou dono desses caminhos, ou dono dessa rede, nós inevitavelmente, mais tempo ou menos tempo, chegaremos a um denominador comum. Por exemplo, você diz algo que eu não concordo, eu explico minhas motivações, minhas sentenças, você explica as suas. E se eu não tenho conceitos dissociativos de identidade, sabedoria, conceitos dogmáticos, e você também não, nós dois vamos aprender. É inevitável. Um ensinando, o outro aprendendo. Quem ensina também aprende, quem aprende também ensina. E todos interagindo de maneira saudável, saudando este lindo mapa que Deus nos deixou. Nos deixou. Esse lindo, uh, essa linda, esse lindo campo de interação. Então, uh, não há uma dinâmica, a dinâmica dos interesses, a dinâmica das perspectivas, as dinâmicas filosóficas, né? uh, eu diria que são. Processos Mas o termo em si fechado Não existe Está aqui no título Porque Ele em si já é ah, uma, uma Um ponto reflexivo né? A pessoa lê isso Ela já para sabe A pessoa que entende um pouco de filosofia Entende? Ou que estudou um pouco aqui, A pessoa já para E pensa Um interessante por exemplo, mas fala, você lembra de algum pensador que passa na sua cabeça agora? Sartre. Sartre. Sartre e... Oh, Vou pensar em algum. Achinha. Aquele famoso, todo mundo fala dele. Sócrates, oh? sócrates. Tá certo. Esse é pop, não? Oh? Oh, foi até jogador de futebol. Pois é, se a gente pegar a obra de Sartre e a obra de Sócrates e a gente traçar um paralelo, a gente não vai ter uma dinâmica das duas filosofias, a gente vai ter uma terceira filosofia. Porque o elemento presente, né? o agora, a, a dinâmica do agora, a condição do agora, a evolução humana, tudo isso vai confluenciar com os pensadores, gerando sentenças e associações entre cada perspectiva, resultando Washington, em uma terceira perspectiva. Entende, então, elas seriam esses três elementos, a, a obra de um autor, de um pensador, e a obra do outro autor, do outro pensador, mais o ser que está analisando, mais as condições do ambiente, mais as condições que o ser percebe do ambiente, aonde esse ser vai traçar um paralelo, inevitavelmente ele vai ter outras sentenças. Ele pode não falar, sabe? Sabe, Tuliana? Pode Sim. não falar, ele pode não descrever, ele pode manter o um nível de profissionalismo, porque ele está traçando um paralelismo entre as obras, mas ele vai refletir, ele vai ter uma terceira uma terceira perspectiva resultante, que nada mais é do que filosofia, eu garanto que Sócrates, e qual que você disse, que nome chique? Sartre. Sartre, eles estudaram alguém, ó. Ah, sim, claro, sim, sim. Que então, eles... Tomaram, tomaram beberam do, do, do, de, de vastos rios. Sim. Graças a Deus. Sim, explorados por outros, sim, com certeza. Sim, então, é, é, não há uma dinâmica da, da filosofia. Há a manifestação da filosofia, há princípios filosóficos. E essa dinâmica de virtudes e, e caminhos é a própria filosofia. Então, isso nos remete ao próximo ponto, que é o realismo matemático. O que é isso? O né? que é o realismo matemático? Que, o que é real? Né? Que, qual é a descrição do real? Chamado realismo. Né? Ah, Presume-se que existem entidades matemáticas que independente da descoberta ou da mente humana, já existem. É a linguagem do cosmos, né, minha filha? Então, os avanços da descoberta, da temática, da matemática, eles vão continuar. Assim, ó, graças a Deus, né? As muitas possibilidades de narrar eventos e conceitos e elementos, né? Assim, por meio de, de equações, a própria matemática vai continuar avançando, né? Que bom, né Verdade? Sim. Então, a interação de agências, a inteligência do universo, propõe, independente do ponto de vista, a existência que realmente traz uma tipologia matemática que descobre, né? que favorece, evidencia entidades, criações, percepções realistas e essas descobertas de objetos que naturalmente já convivem, já interagem, já são o que são, elas nos trazem nossa opinião, nossa visão e essas Continuidades, né? Essa, esses princípios, esse caminho evolutivo, ele nos deixa além de tranquilos, porque existe muita coisa a descobrir e a curiosidade é gostosa, e também nos deixa ah, desarmados. Por que desarmados? Porque se o caminho não é meu, se a virtude não é minha, se a matemática não é minha, se os princípios não são meus, mas está tudo disponível para mim, é igual hotel. Você já viu hotel, hotel que trata muito bem o cliente com o cliente insatisfeito? Entendeu, Moshinão? Como assim, um hotel que trata muito bem um cliente com um cliente insatisfeito? Não, e um não cliente insatisfeito? Não tem. Eu nunca vi. Hein? Um hotel que trata muito bem o cliente e esse cliente insatisfeito? entendeu acham? O hotel, então, ele, ele sana todas as expectativas do cliente. Mas ele não é do cliente, o hotel. mas seja, o cliente, sabendo que o hotel, ele ele... Não é dele o cliente fica insatisfeito? Não faz sentido, não é verdade? Se ocorrer, caberia aos administradores do hotel interagirem com aquele cliente que ele ia dados para serem ah, ah, descobertos? Ah, sem dúvida, mas ah, o hotel ele faz tudo. Né? O hotel hipotético, né? hotel perfeito. Né? O hotel faz tudo e o cliente... Ele, ele tem tudo que ele deseja. O cliente fica insatisfeito? Não há muito não. sentido nessa equação, na é verdade? Não, só se formos explorarmos o que quer dizer tudo ou se o conjunto tudo estiver incompleto, de algum lado. Ah, sim, mas vamos colocar mais simplicidade na nossa equação tá certo. só para dar uma dinâmica para o exemplo principal que é a pessoa que tem tudo, vivencia tudo, nada é dela, então ela não tem a posse, ela não tem falta, ela não é dona da filosofia, né? ela não briga por posse, né? ela interage com ideias, com e o universo descoberto, e a ser descoberto, Nesse ramo da, da, da descoberta, no ramo da ciência, que percorre a virtude da lógica, ele supre todas as necessidades a nível de consistência. Se não é consistente, os seres continuam estudando, continuam testando, continuam imaginando, porque eles confiam no universo. Eu não diria que eles confiam na ciência, eles confiam no universo. Pela consistência, pela organicidade, pela beleza. E eles não têm posse sobre aquilo. Os pensadores que tiveram posse sobre suas descobertas, eles pararam de descobrir, você já percebeu? Sim, 100%. Pois já. É. Então, é o que é. É o que é. E, e somos o que somos, né? Então, a, hoje, hoje, nossos ensinamentos, nossa discur nosso discurso, ele se baseia na desapropriação de dogmas, na constituição ah, de processos equilibrados e bem sustentados e na desmistificação da propriedade ah, intelectual. Porque o intelecto, ele é seu. Mas o acesso intelectual ao cosmos, a tudo que existe, vai existir e a expressão comum por meio dos caminhos mentais multidimensionais, eles estão aí para todos. Entendeu, Washington? Entendo sim, pode ser. E Os aí caminhos... nós voltamos, foi oh. Caminhos são para todos, não há uma privatização de virtudes, nem de ideias. Isso. Aí nós voltamos à ideia da prova, porque quando eu falei da prova, né, houve houve uma certa... uma seta, ou seja, eu chamo de espinho espinheça, né, dos campos, não? houve aí um certo receio, mas agora que a gente já divagou sobre não é só a prova, provar, fazer aquele caminho, sabe? Sabe o ser que gosta do caminho retinho, tranquilo, indo com um carrinho de golfe e aquele outro ser que gosta de ir pela montanha? Ah? Tem para todo mundo, entendeu, um Arjôn? Isso e você também não precisa navegar por caminhos que você não gosta tem tem caminhos existem caminhos infinitos certo exato é é? ah, caminhos infinitos soluções infinitas resoluções infinitas acordos infinitos e tudo possível tudo possível dentro daquele que se deixa ah, adentrar ao mar de possibilidades é? entendeu ó. Exato, degustar da vida. Achei, é isso, não? ficou dúvida. Ficou dúvida, que Fico dúvida de mesmo. É, não, quer dizer, é tranquilo isso, tem, existe um direito de, de uso, certo? Igual o hotel, direito. Então você tem uma licença temporária para o uso de certas partes do hotel de maneira privada e certas outras partes do hotel de maneira comum. Acho que é uma, é uma licença para um uso temporário. Então, é igual às ideias. Há sempre um direito de uso das ideias para se, se se concatenar ideias diferentes, para fazer ali uma um processo criativo, direito autoral, certo? Sim. Saindo do direito, além do direito autoral, Uh, temos também uh, o resultado desse, desse equilíbrio que seria o formalismo, né? Entendeu, Achei? Não? São consequências certas, claras, de regras e declarações de temáticas com concordância, consistência, sinceridade e tranquilidade, não Achei. Mas para ter formalismo, né? Para ter consistência, para ter resultados pretendidos, é importante entender que esses resultados não são, não são pertencentes a um grupo ou outro. É de domínio público, Axiá? É? Entendi, Axiá? É? Entendo, porque o. o, o... O mundo das ideias de onde foi a fonte de, de todas aquelas declarações e temáticas que constituíram o próprio formalismo é também de todos. Pois é. Então não dá para fechar a torneirinha nem pisar na bandeira. Assim, ah, até dá, mas aí corta o fluxo de você mesmo, se você tá pisando ou não. Exato, dá, mas, dá, mas quem... Quem vai ser privado do fluxo é o próprio ser que tentou fechar. Pois é. Essa ainda não é uma realidade. Não é uma realidade direta. Mas cada vez mais forte. Não? Como assim não é uma realidade dessa? Não é uma lei, univers de de uma lei universal? Sim. Não. Mas ainda há certos núcleos de sustentação de grupos de seres que ainda praticam a ah, dissociação, negação, preconceito, racismo, né? Todas essas coisas feias, não? Então, Mas, isso a... só... hum? Mas é como um teatro, certo? Para dizer, Isso só funciona porque os seres que ali interagem naquela peça ah, também acreditam que aquilo é possível? É bolhas, né? Bolhas que sustentam realidades abstratas, não é? Por enquanto, né? Tá certo. Então, vamos evoluindo senão fica muito abstrato, ah tudo é assim, tudo tal, sim, é assim, mas ainda existe assado, porque ah, existem certos núcleos que sustentam certas experiências, ah, porque senão a gente acaba entrando ah, em negação. Ah. Não é o nosso intuito, mas deixa a entender. A né? primeira coisa que a pessoa ouve a gente falando é dizer, ah, mas não é assim aqui, ó. entendeu assim, Então a gente, ó, não é assim por enquanto. Mas, para dizer, esses grupos, ou qualquer grupo, aliás, só existe porque ali é um certo formalismo, certo? Sim, dissociativo, ó. Né? Dissociativo, por isso as experiências no sofrimento, no, no nos vários nas várias, diversas configurações, de resultantes de, de, de padrões associativos. Acho ah, Mas, assim que o um indivíduo não deseja mais estar naquela formalidade, certo? Aquela habilidade Acordo, de, de formatar acordos, um, ele tem o um, direito de, de, de, de, de saída. Daquele contrato, não? Certo? Foi um contrato que foi feito muitas vezes de forma inconsciente? Assim, mas para isso ele tem que querer fazer isso, né? E aí ele vai ter sinais, aí ele vai ter abertura, ele vai raciocinar, ele vai refletir, ele vai escolher diferente. Assim, é isso que nós estamos tá fazendo, ó né? sinais, opções, experiências de coisas diferentes, exemplos, ó. Tá ninguém faz o que não é bom porque quer é falta de opção mesmo ó. falta de clareza né? temão um sim falta de falta de dados também sim a maioria dos grandes maus né? supostamente grandes maus né personalidades que representam grandes maus na história humana Pensavam que estavam fazendo as coisas certas. É isso. Ou a única coisa que dava para ele fazer, sim. O necessário. o necessário. Sim. Pensava o que estava fazendo. Assim, então é isso. O esclarecimento. Seguimos nossa jornada. É isso. Paz, ó. Gratidão, parceiro.